Olá pessoal, eu sou o Rafael Foreste. Você é dono de pesqueiro, restaurante, hotel e está querendo fazer a sua própria produção de alimentos, de peixes, é, frutas, horta e você quer produzir no seu próprio hotel, no seu próprio restaurante o alimento? Fica ligado que eu vou dar umas dicas para você. Olá pessoal, eu sou o Rafael o zootecnista e sócio-diretor da Brasil Piscis, Hoje, marca consolidada no Brasil e no mundo, presente mais de 900 projetos pelo planeta. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como produzir o meu próprio alimento para o meu restaurante, hotel ou pesqueiro, tá? Então a gente está aqui, esse projeto é o projeto localizado no litoral sul de São Paulo, certo? Nós estamos aqui no Pesqueiro do Português. Essa é a área de produção de peixe dele, tá? Nós temos aqui os tanques elevados da Brasil Piscis em sistema RAS. Para você que não sabe o que é um sistema RAS, é um sistema de biofiltragem. É como se fosse um aquário, só que gigante, né? Nós produzimos os peixes com a água sendo filtrada 24 horas por dia e o bacana daqui é que a gente faz toda a parte de irrigação com a água do peixe para a produção de maracujá e outras é, variantes aí de frutas, legumes e verduras, certo? Vamos lá! Gente, É só para vocês entenderem qual que é o grande objetivo de você produzir o próprio alimento para o seu restaurante. Número 1 um, Você nunca fica dependente do seu fornecedor. Número 2 Você tem controle de qualidade, né? O seu restaurante, o seu hotel, o seu pesqueiro você sabe a procedência, a rastreabilidade do alimento. Número 3 se você for produzir o peixe, o peixe produzido em tanques lonados, tanques de gel membrana, como esses aqui, vocês conseguem, é, vocês nunca tem o risco de ter o off flavor. O off flavor é aquele gosto de barro que dá no peixe. Então peixes produzidos em tanques elevados não possuem off flavor, tá? É impossível ter o off flavor aí no alimento. Então você não vai ter esse problema de gosto de barro no seu restaurante, no seu hotel ou no seu pesqueiro. E uma das maiores vantagens para o pesqueiro, o que, que é? Você ter o peixe o ano, o ano todo, não dependendo da sazonalidade do mercado. Então, para vocês terem noção, aqui nós temos um projeto para produção mensal. Todo mês o nosso, o nosso cliente tira peixe. Então, nós temos quatro tanques de engorda e dois berçários lá atrás, dois tanques pequenininhos para a produção dos juvenis, que são os peixes até 50 gramas. Então aqui a gente faz um giro anual, perdão, um giro mensal para atender o ano inteiro o nosso cliente, que é o pesqueiro do português, vale a pena vocês conferirem, eu vou colocar aqui embaixo o Instagram dele para vocês darem um pulinho aqui, conhecer como é que é, um baita, é praticamente um resort hoje, né, aqui na, no litoral sul de São Paulo. Beleza, gente, ó, vamos chegando mais pertinho. O que que acontece? Aqui, tá muito corrido esse fim de ano pro nosso cliente, ele... Tá com dois tanques finais aqui para fazer a despesca. Né? Eu estou falando um pouquinho mais baixo agora para não assustar os, os peixes. Então assim, essa aqui é a tilápia nilótica, né? Né? o pessoal chama de tilápia do Nilo, que é essa mais avermelhada, mais rosada. O pessoal gosta bastante de comprar, de adquirir e consumir essa tilápia, porque como vocês podem ver, ela é uma tilápia muito bonita só que ela é mais sensível né? essa tilápia ela acaba tendo uma mortalidade um pouquinho maior esse nosso cliente ele já está há um ano e meio produzindo ele já fez várias despescas né? uma, uma vantagem que eu esqueci de falar para vocês é a despesca parcial nesses tanques é muito simples, então esse cliente conforme ele vai consumindo no restaurante do pesqueiro dele ou jogando lá para os clientes pescarem né? ele vem e vai retirando aos poucos até esgotar o tanque o tanque esgotando, ele põe um lote novo e acaba levando ele até o final, até o fim. Então assim, mais vantagens, tá? que é o foco do vídeo, as vantagens de você produzir seu próprio alimento. Além dessas vantagens que eu passei para você, o custo de produção chega a ser menos da metade. Para vocês terem noção, depois, antes do Covid, né, nós tínhamos o gasto de R$ 2,90 a R$ 3,20 para deixar um quilo de peixe prontinho, com todos os custos inclusos. Hoje, mês 1 de 2023, esse gasto chegou a R$ é, 6,20 a R$ 6,50. Então quase que dobrou o custo de produção após o Covid. Agora, esse ano de 2023, eu não sei como que vai ser né, o, o decorrer aqui do nosso país. Bem, então uma outra vantagem, além de custo de produção, né para você ter noção, você vai gastar aí hoje R$ 6,50, sendo que no mercado... Para um pesqueiro pagar, você vai pagar hoje de R$ 9,50 até R$ 11,00 para você comprar esse peixe para abastecer seu pesqueiro ou de R$ 9,50 a R$ para abastecer o seu restaurante e o seu hotel. Então você economiza muito no seu custo de produção. Você já vai ter uma lucratividade gigantesca só na economia do peixe, tá bom? E para você que tem pesqueiro, uma grande vantagem você tendo um animal produzido na mesma água dos seus tanques, né, o pesqueiro do português, ele está logo aqui do lado, terreninho aqui do lado. Então ele usa a água do mesmo rio para abastecer os tanques do pesqueiro e abastecer os tanques elevados. Então você tem um estresse menor na aclimatação do peixe. Então o peixe ele sente menos a variação de qualidade de água. O transporte daqui para o terreno vizinho, é muito rápido, é muito fácil, então o peixe já chega no seu pesqueiro com uma alta taxa de, é, de ser capturado no anzol, né? na verdade ele tem uma alta chance de ser capturado no anzol, ele vai e pega o alimento com mais facilidade, tem menos mortalidade na entrega do peixe, o peixe é mais ativo, o peixe é mais esperto, ele briga mais no anzol, então você que tem pesqueiro vai atrair muito mais cliente. seus clientes vão ficar satisfeitos, e, por exemplo, para aquela galera que não gosta muito de pescar e só quer comprar o peixe, o que, que eles fazem? Vem, visita o seu sistema, vocês podem ver aqui, dá uma filmadinha para cá, lá, Ana. Vocês podem ver que é um lugar muito bonito, então é um sistema bonito, né? Aqui a estufa dele sempre foi assim, tá gente? Não, não teve nada, é que acabou não colocando a estufa, não precisou. Então, assim, fica muito, é um sistema bonito para você atrair, atrair a clientela. É um sistema legal para o seu cliente vir e você despescar o peixe na hora para ele levar. Lembrando que para você que quer criar o peixe para venda para o mercado, né, venda para frigorífico, venda para mercado, restaurante, cliente final, é muito simples despescar o tanque, então essa é uma baita vantagem. Você atende o cliente rápido, você que tem pesqueiro, você que tem restaurante, eu tenho clientes que tem, vou deixar aqui no vídeo, tem clientes que tem tanques desses dentro do restaurante para o pessoal pegar o peixe, escolher o peixe ou pescar na hora para você fazer ele então tem toda essa interatividade da pessoa com é, o animal que vai ser servido lembrando da procedência, um peixe fresco, um peixe sem vermes também né? É, não é aquele peixe pescado no rio que tem vermes, peixe de tanque rede que às vezes vem com toda aquela parte intestinal é, com parasitoses. então um animal padrão, um animal bonito, saudável e de confiança certo essas são as maiores vantagens tá se você tiver alguma pergunta deixa aqui na, na descrição né os nossos contatos vão estar por aqui tá gente lembrando que siga a gente aqui no instagram no youtube no facebook dá o seu like segue segue aqui a nossa página e lembre-se trabalhe com a Brasil Pisces trabalhe com quem realmente entende com quem tem projetos pelo mundo inteiro trabalhe com os melhores